Saudações, delícia e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu luso, que eu não estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje alanos da revelação aqui? Exatamente, rapaz. Fomos surpreendidos nessa Gamescom aí hoje no Opening Night Live com um trailer robusto de King of Fighters 15 mostrando novidades da história, novos personagens, data de lançamento, muita coisa, cara, muita novidade aí mesmo sobre o game que vinha lançando apenas personagens nas últimas semanas. Então é isso que a gente vai conferir aqui com vocês, fazer a nossa reação, comentar alguns aspectos e tudo mais. Então se você tá curtindo os vídeos de KOF, deixa seu likezinho Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, galera. Mas do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meu querido Alanio. sem mais delongas Porque esse trailer é longo, rapaz Ele tem 4 fucking minutes Aqui pra gente poder assistir Diferente dos outros, que era o que? 50 segundos? 1 um minuto de trailer? Aqui agora não. A SNK falou assim Vocês querem trailer grande? Então toma Então toma, vou pegar toda os de personagem que a gente fez Até agora, vamos colocar tudo num só e vou falar Que é coisa nova. Então vamos conferir esse negócio Aqui, galera, que parece estar tá muito interessante. A galera ficou bastante hypada. Sem mais delongas, simbora, Lanius. Ah, como eu gosto desse somzinho. Que bonitinho, <risos> mano. All expectations. as hmm. que Você é Headphone? cara que cara negócio. Nossa, mano. Ué? Eu que a parada já tá bem bonitona, né, mano? Já tá da hora, velho. A campanha. Olha que legal. Nossa. Ai, cara. que da hora isso, mano. O. Ah, o hype. 15. <risos> Caraca, irmão. 39 lutadores been 39 lutadores. <risos> Deve ser pra começar, né? Sim, provavelmente. que definiram a série. <risos> é, é engraçado que. Oh, oh, geralmente os jogos já começam com tipo 14, 10, é bem, lança 39. Oh. opa, você viu a mina nova ali? Aham. Uhum. Ah não, mano. Era verdade. <risos> Todas as sagas de KOF estão de volta para o KOF 15. Caralho, mano. Os caras estão querendo, assim, todos toma os heróis, aí, Toma aí fã de é. Até pra quem gostou do Ash, tem, ó. 3 on 3. Beleza. Ai que da hora a tela de seleção. Tá, tá mais bonita, hein? Nossa, bem melhor. Olha ah, Eles estão explicando a mecânica uh -huh. Max Mod Cancela ataques e prolonga seu combo Execute combos de investida com sequ... Caralho, mano Mano, é muito rápido, mas tipo Nossa, é muita mecânica, velho é, é, é muita coisa, tá ligado é, é muita coisa. <risos> é, é muita coisa, mas, tipo, já deu pra ver ali Max Mode igual do Coff 14? Né? Mas com, com aquelas diferenciações ali interessantes. Que é o boss do Coff 14, aquilo ali, né? É o torneio de Uma força uma força adormecida e desperta. Hum. Nossa. Caramba, essa campanha <risos> parece que vai ser daquele jeito, hein? <risos> Nossa. <risos> Rollback Netcode, mano. Netcode confirmado, mano. Agora, agora sim, <risos> velho. Agora o coffee brilha, velho a batalha well. ah, no test online. também, mano. suas O Trial para poder fazer no... combos. Do Ghost mano, muito bom isso. Olha ah, well a galera aí. Olha! O diretor louco! Nossa, mano. Caraca, <risos> velho! Enquanto sai no braço! <risos> mano, que animal! Olha Nossa, essa é música, velho! Muito... Mano, é muita coisa, cara! Você tá vendo essa música? Nossa, esse, esse jogo, mano! <risos> <risos> Ai, Ai, Mano. o oh, trailer não acaba não, espera aí. <risos> tá da hora, trailer. Olha essas artes, irmão. Arte da capa já achei já. Né? 17 de fevereiro de 2022. Vamos <risos> ver se tem alguma coisa. Pera? Opa. Seis bonecos de DLC? Sim. Olha, mano. Terry, uma roupa nova, roupa diferente, na verdade. Classic Leona. Não, pera aí, vamos só dar uma voltada aqui, só dar uma voltada aqui rapidinho, pra gente poder conferir primeiro esse detalhe aqui do final, antes a gente comentar do resto. Pre-order bônus, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X é importante, as plataformas. Vai ter um early access de 3 dias, ele vai ser jogável em 14 de fevereiro, ou seja, quem comprar essa parada antes vai poder jogar 3 dias antes do lançamento. Olha só que massa. Sem falar os personagens novos que vão vir aí depois. Uhum. E que mais pra frente eles devem estender, igual os jogos que a gente tem visto hoje Hoje em dia, de luta, né? Street Fighter, Dragon Ball Fighters tem feito. E aí eles mostram aqui depois pra nós que a gente vai ter... Uma roupa diferente aqui pro nosso querido Terry Se a gente fizer o, a compra antecipada Entendeu? Que agarrou o Mark of the Wolves E por fim, a gente vai ter também Se a gente comprar a Digital Edition Exclusive Bonus Aqui, né? A roupa clássica da Leona, mano E olha, vou falar com você Do KOF 96, olha que da hora É, do KOF 96 E eu vou falar para você Muita coisa aqui me deixou feliz Mas nada me deixou mais feliz do que o Rollback Netcode Porque... Pra poder exemplificar bem pra vocês aqui, tá? A gente que gosta de jogar online, por exemplo exemplo, o Code atualmente. É o código que eles utilizam no online do Guilty Gear Strive. Que muita gente elogia, fala que é muito bom. Gente Estados Unidos jogando contra a galera do Japão e o negócio rodando lindo. Então é esse mesmo netcode que vai estar tá no King of Fighters 15 E isso já é uma notícia muito foda. Rollback hoje é, cara, extremamente necessário para jogo de luta, né? Sim. Então, a gente já comentou em vários vídeos, né? A diferença entre os netcodes. O, o padrão que, é o que a gente vê, por exemplo, no Dragon Ball Fighters é o input com frame delay que você aperta aperta e aí ele espera um pouquinho para dar a resposta e o rollback você aperta ele responde na hora então acontece em tempo real na sua tela e aí enquanto isso Maiá tenta processar aquilo que seu oponente tá fazendo para gerar animação na sua tela se ela errar ela volta alguns frames de animação né para você não perder a experiência você tem aí por padrão um delay de três frames né que é o que precisa para processar informação e aí você não perde né a experiência da jogabilidade em tempo real, cara, é sensacional. Né, jogar com o rollback, é, é outros 500. É outro nível, cara, a gente não sente mesmo que a conexão do cara seja ruim, esteja ruim na hora, assim, a gente não sente a diferença, é muito bom, cara, simplesmente muito bom. E outros pontos que valem destaque aqui, né, mano, as, as mecânicas que eles apresentaram pra gente, que são muitas, eu, como não tenho tanto conhecimento do cofre, eu não sei dizer quais estavam ou não estavam nos, nos cofres anteriores, o Alan sabe dizer melhor, mas que são mecânicas interessantes ali pra poder trazer uma dinâmica de gameplay da hora pra gente, isso é, pra gente poder entrar no modo treino, como eles estão Mostrando aqui agora Fazer os trials ali Que são os combos Isso é uma coisa Que eu acho muito legal Espero que Eu não sei se vai ter Mas espero também Que tenha alguma coisa Relacionada à frame data Pra gente poder entender melhor aí Os golpes dos personagens O que fazer O que não fazer Sabe? Mas caramba Muito foda Muito foda mesmo A diversidade que eles Trouxeram pras mecânicas Tem uma coisa Que eu não vi que isso daí a gente vê em todos os cofres, mas eu não vi nesse, que é uns guard cancel defensivo. Então, geralmente, em, em cofre ali, por conta que a pressão dos personagens é sempre muito boa, eles deixam uma mecânica defensiva que, se o cara bate, você defende aperta dois botões, você joga o cara pra longe, ou então você esquiva pras costas dele e começa a bater. Sempre teve alguma coisinha nesse sentido, no custo de uma barra. É, eu não vi isso, eles mostrando isso aí nesse trailer, é, mas eu acredito que deva estar na mecânica básica, né? O trailer é pra tra mostrar aquilo que tem de novo. Novo ali. Essas mecânicas novas de, né, de consumo de barra de especial ali, deu para perceber a hora que ele ativou o Max Mode, que a barra não consumiu. Uhum. Então ele tava level 3 máximo ali, ele ativou a barra, é, continuou level 3 e aí só começou a gastar barra azul. né? Sumiu o máximo da frente, mas começou a gastar barra azul em cima que tava cheia ali. Então é, é uma parada nova, uma parada interessante ali, aparentemente você não, não tem esse custo direto. Dá para usar os EX normal gastando barra ali e tal, deu para perceber isso ali também. E é bem legal que que eles estão trazendo o Max Mode que a gente já viu, mas estão trazendo coisa diferente, coisa nova ali que a gente vai perceber na hora que vai jogando direitinho como é que funciona, né? Esse Quick Mode essas paradas loucas ali. Lá no Coffee 99, ele já tinha uma parada de uma barra que você estourava e você batia mais, na questão de causar mais dano, você podia dar especial direto e uma outra barra que você estourava e você podia fazer mais combo, se eu não me engano ou era defensivo, acho que ela era defensivo era uma pra bater e outra pra defesa, se eu não não me engano. No Coffee 99 tinha alguma coisa assim. Sim. Né? Então essa ideia de múltiplas barras não é uma coisa nova, mas a forma como tá usando as barras, isso é uma coisa que parece nova. E eu achei muito louco isso. ter esse esquema diferente, mano? Você é louco? Sim, cara. Não, é, é, tem muita coisa bacana aqui. O jogo vai ser super robusto em termos de conteúdo, assim, pra nós. E eles mostraram também o modo história aí. Parece que tá bastante interessante. Os diálogos tão legais, as animações tão legais. E eles prometeram lá um clímax que vai surpreender todo mundo. Eles mostraram lá que todos os heróis Notáveis da franquia KOF estão de volta Alguns preferidos do público também Acho que todos os preferidos do público também estão de volta Eles estão fazendo um jogo realmente para poder agradar gregos e troianos aí, cara Tá muito da hora Tudo que eles estão mostrando E mesmo eu que não tenho tanto contato com KOF Tô muito curioso, velho Muito hypado para poder ver qual é o que, que eles vão fazer com esse jogo aqui. Promete ser uma parada que vai chegar com força aí, principalmente em campeonatos, né, Alanis? Com esse rollback agora. Nossa, o 15 aparentemente vai chegar quebrando tudo, cara. O lance do Shatter Expectations aí, os caras estão levando a, a sério mesmo, sabe? E só mais uma coisinha que eu queria comentar, cara. É no, na, na tela final, eles mostram ali, né, as duas personagens novas, né? Aquele Splash, né? Que aparece, inclusive, no meio da história. E eles mostram o Haydn também ali. E eu fiquei bastante curioso em relação ao Haydn, se ele vai estar tá jogável ou não, né? Porque todo mundo que tá aí, vai estar tá jogável. Né? Então a gente sabe que o K-Dash vai estar... Tá, o Ash, eles mostraram ali dentro, né? Então tá no, no roster ali também. Essa personagem nova aqui, que essa menina com o bonezinho ficou infinitamente mais da hora do que o Shunei. Você Tá de brincadeira, mano. A menina é cheia de personalidade. Muito foda. E parece que ela vai ter um papel importante na história, porque ela tá no centro da imagem também, junto com o Shunei, né? Pois é. Parece que vai ser uma espécie de antagonista dele, né? Aparentemente ele tá, ela também tem o mesmo poder ali, porque tá mostrando o lance das mãos ali do lado, né? O boss do KOF-14 tinha esse lance de de mão também ali, eu não sei que poder louco esses caras têm, mas só pra encerrar a respeito do Raider, cara se ele tiver jogável, nossa mano, vai ser muito louco, porque ele é um dos meus personagens favoritos de longe forte pra caramba ele, espero que eles tenham mostrado aí mais um boneco que vai estar tá jogável pra gente. Pois é, meus amigos então é isso, cara, assim, muito hype aí por parte da gente, por parte da galera também que a gente viu pela internet afora, que assistiu o trailer já, e a galera ficou maluca já temos data de lançamento, já explicaram bem o que a gente vai ter em termos de mecânica Mostraram um vislumbre da história. Então só nos resta esperar aí por mais conteúdo que eles devem revelar, entendeu? Agora que eles mostraram melhor pra gente o estilo de mecânica, eles devem trazer mais gameplays robustos também. Agora poder apresentar isso melhor pra gente. Lutas entre alguns personagens e tudo mais. E agora a gente quer saber de você, querido espectador aí, cara. O que vocês acharam desse trailer mega robusto de King of Fighters 15? Tudo que foi apresentado, se vocês gostaram, se vocês estão no hype também. Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver de todo mundo. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu Se dúvida, uma olhada esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!